a aqui a malta do aço, chegámos aqui agora, ai, as chaves do GT, chegámos aqui agora a HR garagem mais uma vez, HR garagem com o nosso GT Turbo aqui do barrote, os homens já devem estar aqui à nossa espera, o oh, Rosinha, yeah. <risos> e o que é que a gente veio aqui fazer hoje, o Rosa ligou-me, e disse, pá, puto, estou de volta do motor do Corsa, e confere, confere, Tu ao vês aqui agora já não filmas merda nenhuma? Calhou, calhou. <risos> calhou. E agora? vou aumentar aqui de volta do... Já desmontaste umas coisas, não vi é tão lá. rápido. Estás aí, o, mal... Tempo, o mal é de vir um GT. Estás <risos> aí, se viesse de onda <risos> tinha chegado a horas. Então, o que é que já desmontaste aí? Olha, temos hoje um cup, é sempre, é sempre a fazer barulho. O que é que já desmontaste aqui? Pai, já tirei a distribuição, tirei aqui os periféricos. Uh, já sentamos aqui o motor aqui na bancada. Vou começar agora a desarmar para ver o que é que para ver... o que, é que o motor. É ok, aí. então o que é que eu perdi de, de, o que é que a gente perdeu da de desmontagem? Foi a distribuição? Opa, tirei a caixa, está ali embaixo. Cash-me, ok. E, pá, e foi isso que está dentro dessa caixa. Motor pronto é, os tubos. A malta que vai dizer, ei, não filmaste tudo. Não, olha, Está aqui tudo. Está aqui tudo. O, o homem foi rápido. É, Isto, pá, já, já sabem que os carros dos youtubers, os dos clientes são feitos na hora. Os, os youtubers são feitos nas horas de vagas. É, um apartamento, um apartamento. <risos> é só o um part-timezinho. Então, olha, as valazinhas estão velhas, novas. Epa, Gastas? Assim, assim. Este, material, este carro tem muito material novo. Ah, então o, gajo, o peixe que ele me vendeu com ferro. Até agora? Está aqui a distribuição também. Epa, pelo menos este aqui olha lá, está tudo brilhantinho. Vou mandar água nova, ou aqui a distribuição também, dá para ver que é, epa, aqui é novo. Isto é tudo material que mal rodou. É, isto isto está, está novinho, Isto, calhando calhar, achas que a gente compra novo ou não merece a pena? Pá, não sei quanto tempo isto tem. Mas também me ah, isso de mal Sim, Assim, se tiver pouco tempo. Gente... Não, pá, segundo Desculpa. a história que o dono me vendeu, esse tipo fez tipo 100km, nem é isso. Okay. E depois e encostou. Porque ele, sim, porque eles fizeram hum, a reparação, entre aspas, que teoricamente não ficou bem feita. O carro ficou a fazer fumo. E o gajo depois perdeu o amor ao carro e vendeu. Pronto. E vendeu, ok. E vendeu agora. Sim. Vamos já lá ver o que é que está aí debaixo disso. Tem que comprar um cup outra vez. Ó oh, Daniel, dá para vender esse? Este não, ainda não. Não, olá! O gajo mete-se de GT, olha, chega sempre atrasado. Olha aí a camisinha da Bela Lua. Está, tem tudo muito bom aspecto. Era só não fazer fumo. Vamos ver o que é que se passa. Vamos continuar, a desmanchou o resto. <risos> Estás a ver aqui, dá para perceber que as válvulas foram descarbonizadas. Yeah, consigo, consigo ver. Yeah. Possivelmente, tudo aquilo que contaram é verdade. É verdade, já. Yeah. O motor foi efetivamente intervencionado, mas mal intervencionado. Epé, vamos ver o que é que se passou aqui com claro. ele. Cabeça fora. Yeah. Olha a junta yeah. também parece yeah, nova. Yeah, pá, a junta também é recente. Mas oh, está cheia de óleo. Yeah. Agora, que é que isto está cheio de óleo? não Ainda não sabemos. <risos> não sabemos. Aqui, como vês os cilindros estão todos cheios de óleo, todos lavados. Estas válvulas, olha aqui. Estas válvulas até estão brancas em comparação a estas. Pois é. Pode ser vedantes ou pode ser mesmo ali a parte da segmentação. Pais-los despedidos. Prontos. Passaram aqui uma lixa. Isto dá para ver. A junta é nova. Aqui também a é parte do bloco, também se vê muita umidade, olha ali. Estão encharcados? Se estes, este pistão, está muito mais lavado que os outros. É o é um cilindro que manda, é um cilindro que está ali também com as válvulas brancas. Ele está lavado em moldimento? Não, não, não, vamos tirar o resto. <tod _todo> sacámos um, sacaste um? e já achámos aqui um... Ah, é assim. aqui o raspador de óleo como vês está agarrado estes dois estão a fazer o trabalho deles e esse esse, esse é o é que, que raspa? sim, esse... é o raspador de óleo como okay. diz o nome Pronto, aqui. Tá. aqui temos algo que não está certo já temos gato achámos um gato agora vamos ver se temos mais três gatos Segundo a sair. Em primeira mão vamos ver se tem já o, o mesmo problema. Tem não tem? Também está? Está aqui qualquer coisa que não está. Bem, já temos aqui os 4 fora e aparentemente os 4 com o mesmo problema, não é? Epá, sim, tem aqui o, o raspador de óleo, epá, não está a fazer tensão nenhuma, está mesmo agarrado. Os 4, já viste? Sim. Apá, tem muito lixo aqui na caixa dos segmentos, não sei se consegues apanhar aí. Consigo, Pode mesmo. ser uma das razões. Tá, agora a gente vai, vai limpar isto tudo. segmentos. Se calhar vou levantar na mesma uh, aqui a parte das válvulas para ver se os vedantes. Se estão todos ok, se não são nenhum do sítio ou se estão coisa, para não, não corrermos o risco de termos de fazer isto. alguma surpresa o resto está tudo por é uma limpeza e fogo. E fogo na peça. Então para começar, manda mandar vir aqui de segmentos. Vou fazer a ajuda do material, para depois mandar vir o, o material que é necessário. Segmentos, juntas, por aí fora. Uh, mais uma peça ou outra aqui dentro fica aí que também estava estragado Na desmontagem. e depois Uh, ver mais. montar tudo é, Mont, é. montar tudo e montar. Okay. hoje está diagnosticado em princípio temos aqui o problema de, da linha de escape do fumo e tudo está cheio de óleo, o número 4 o número 4 yeah. uh, está diagnosticado aqui o amigo Rosa agora vai fazer aqui a triagem do material que é preciso vou mandar vir claro na nossa parte logística e depois vamos começar a montagem. montagem lembrando que este carro a gente não vai fazer assim nada do outro mundo Uh, vamos tentar só recuperar um, um desgraçado ah, vai ficar bom um desgraçado se Deus quiser vai fiquem bem um grande abraço e um grande gás já sabem na descrição vai estar o link aqui do homem se fizerem alguma coisa não sejam tão -se chatos como, como eu é farinha eu, eu, -te eu de deixar um pouquinho muito vai yeah.